Oi gente, tudo bom com vocês? Então, o assunto vai ser bem sério, que eu vou estar tá dizendo pra vocês que... Eu vou estar tá pensando em desistir do canal, porque ultimamente... É, os meus vídeos, como vocês podem ver, né? Estão é, me atacando muito, velho, porque devido ao flop, entendeu? Que tá me atacando demais. Aí eu tô pensando se eu posso desistir ou continuar, tá? Gente, eu, eu vim aqui dizer pra vocês que eu não tô criando drama, não, tá? Eu não tô criando drama, não tô... Não tô fazendo um monte de besteira, não, tá? Eu só tô pensando, gente, se eu posso ou não desistir, entendeu? É que ultimamente eu me esforço muito, eu demoro... Às vezes eu demoro um dia... Pra editar os vídeos Às vezes eu demoro minutos, horas Pra editar um, Quase uma semana Quase uma semana pra editar Entendeu? Quase uma semana E também é, Tinha um vídeo Que eu gravei Com o Berly E com o resto dos amigos dele Né? Inclusive o Luck também, né? Meu best até agora E a Sá também, minha best até agora E tipo Eu demorei Uma semana pra editar aquele vídeo Foi um trabalho tanto Que doeu até meu dedo Que, que claro, né Editar vídeo pelo celular ainda mais com cap cut. Jesus Meu Deus E enfim Vamos continuar aqui o assunto, né Aí beleza, né? Eu demorei acho que uma semana, eu acho que uma semana pra postar o, a, aquele vídeo de tanto que eu tava de tanto que eu tava editando, eu acabei postando o vídeo e ele nem hum, sei lá, velho. Eu jurava que, esse, quando eu postei, eu jurava que esse vídeo ia bater 400, acho que 400 visualizações, 900, por aí. De tanto trabalho que eu fiz, estava lindo o resultado e adivinha? Acho que foi uns 130 visualizações, sei lá. Não me lembro bem, mas eu lembro que o número de visualizações é isso eu jurava que ia bater 400, 900 por aí, e bateu 100, entendeu? Aí, ultimamente, velho, o, o YouTube, ele tá focando mais nos shorts no do que nos vídeos normais, entendeu? Que tipo, é, a maioria tá gravando meme, blogs, pelos shirts, antes, quando visualizava um vídeo normal os, nos meme blocks. É, lá, vamos voltar lá em 2021. Que quando a galera botava um, criava um meme blocks com o tamanho do vídeo, né? Que é 16,9, né? Vamos dizer assim. É, ele desflopava na hora, que tipo, ele visualizava. Entendeu? Que quando você bota o nome do meme e a hashtag dos shirts é assim mesmo, quem é dessa época sabe como é, né? Enfim, hoje em dia a galera tá mais usando a tela de 9,16 né? A galera tá mais usando o shirt, né? Do que gravar, é, gravar vídeo normal, entendeu? Acho que vocês estão entendendo, acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. E, velho, pra quem não entendeu, pra quem não sabe o que é Shirts, eu vou dizer um negócio aqui pra vocês, eu vou explicar o que é. Shirts é um negócio que o YouTube fez, acho que desde 2020, 2019, 2019 por aí. E, tipo, cada vídeo que você gravava, você mal dá um dia que ele bate mil visualizações. E isso ajuda o seu canal crescer, entendeu? Isso ajuda o seu canal bater um monte de inscritos, tipo, bem rápido. Por causa disso, né? Que o YouTube, ele, ele te dá o truque disso. Cada vídeo, short que você postar, você viraliza, né? E... Mano, eu tô usando menos shirts, não sei porquê É que ultimamente, velho Às vezes eu tenho tempo pra gravar vídeo, pra postar no YouTube E às vezes eu tenho tempo pra editar e às vezes que não Que ultimamente, como eu sou do ensino médio, aí é bem difícil Que eu tenho que estudar, eu tenho que fazer prova, né? E ainda mais, eu sou do segundo ano B Imagina no ano que vem, no terceiro ano B eu é, dar uma paradinha com o canal para passar dia e noite estudando para prova do enem. Ultimamente, às vezes eu tenho tenho tempo livre na noite para dar para jogar um pouco, ficar em cal com o Lud, o Game VIP, né, meus bestes. E às vezes que não. Às vezes que aqui na noite, eu, às vezes eu não tenho tempo para fazer um monte de coisa. E é isso, gente. E, tipo, continuando o assunto sobre o YouTube Shorts. Que o YouTube Shorts, ele é tipo, ele tá querendo, na minha opinião, na minha opinião, ele tá querendo copiar as redes sociais. Ele tá querendo, na verdade, ele tá querendo virar. Não copiar. Porque, tipo, ele tá querendo virar uma rede social. Entendeu? Ele ele No YouTube Shorts você posta, né? Beleza, você posta um vídeo de 15 a 60 segundos, certo? Ou seja, 15 segundos a 1 minuto Ok? Beleza Então, o YouTube tá virando isso Ele tá querendo virar o TikTok O Instagram, porque no Instagram ele tem Reels Entendeu? E no TikTok ele tem, você, ele tem um For You pra você assistir E o Kuai também, ele tem um For You Entender. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Quem é viciado em rede social, vocês estão entendendo. Mas enfim, quem não entendeu do mesmo jeito, eu desisto de explicar direito. Não, desisto de explicar, eu tento explicar direito. E caso a pessoa não entendeu, aí é que essa pessoa não é ligada a redes sociais. Eu entendo, tá? Eu te respeita aí. Tá? Não tô te criticando, não. Eu te respeito, eu entendo que você não entende nada de rede social. Eu, tam... eu também sou daquelas pessoas, só que o meio é diferente. Que eu entendo de res... rede social, mas nem tanto, né? Que tem coisa que eu não entendo, não. que eu... Tem coisa que eu entro numa dúvida, que eu tento pesquisar e às vezes que aparece e, e às vezes que não aparece, né? E... Enfim, gente, o vídeo vai, vai estar um pouco longo, mas enfim. E nesse YouTuber Shorts. Você pode gravar meme blocks pro seu canal e botar uma hashtag que é shirts, entendeu? E o tamanho do vídeo que é claro, né? 9,16 o tamanho dele. Tamanho de... só daquele tamanho da tela do celular, né? Que é o... como é que se chama? É... aquele tamanho lá tipo com o tamanho, lembrei, gente. É com tamanho vertical, lembrei. Ai, ai. É... e é isso. Que antigamente o YouTube Shorts, ele tá ele tá ele era bem flopado nos anos 2019, 2021, 2020. E no 2021 a galera gravava shorts que, tipo, não pelo Shorts original, não, do negócio não. E sim, ele gravava pela... Não pela tela... Não, não gravava pela tela vertical, não. E sim, naquela época... Quem viveu em 2021 e, e sabe dessa época que eu tô falando, vocês sabem, né, como é. Gravar um meme blocks. E botar uma... Des, botar, postar no YouTube e dizer o nome do meme. E o hashtag shirts e o meme é com a tela horizontal. Acho que vocês estão entendendo. Na horizontal, que é... 16,9 o vertical é 9,16 o tamanho mas enfim gente é... eu vou estar tá pensando em desistir porque eu estou bem flopado né meus últimos vídeos estão estão é... bem flopados meu canal está crescendo bem devagar e eu vou estar tá pensando se eu posso desistir ou continuar a postar vídeo, e inclusive, incluindo também, se eu posso postar shirts, entendeu? E é isso, gente. Que tipo assim, tem uns amigos meus que, tipo, eles gravaram tantos shirts que o canal dele acabaram crescendo e eles ficaram bem famosos. E, e conseguiram encontrar os próprios fãs deles no do, do YouTube, no YouTube mesmo, e, enfim, é, como o Pedro, o Guga, né, o, o resto da galera aí, né, que, tipo, antes, antes os canal dele tava crescendo devagar. E de tanto que eles gravaram shorts os canal dele tava crescendo mais rápido. Tipo, batendo 15 mil, 13 mil por aí. Não, não lembro o número de inscritos que ele tem. Mas é isso, gente. Eu vou estar tá pensando. Pensando, gente, eu não vou desistir, não. Eu só vou estar tá pensando se eu posso desistir ou continuar postando os vídeos, tá? Mas enfim, é sobre. Espero que tenham entendido o que eu disse, né, o que eu quis dizer, né, espero que tenham entendido, né, sobre o assunto também, e espero que tenham gostado do vídeo, e obrigado a todos por ter assistido ele até o final, tá, se gostou deixa o like e se inscreve, e é isso, valeu, falou.